Face locked onto the phone. And I wished I'd had a number so I could be called a run And then I tell how to look into my eyes and never. Boa tarde, estamos aqui em Direto de Liria com o Tempestade Bruno e o nosso repórter Pedro. Boa tarde. Olha, muito bom dia que ainda não almocei. Estive ocupado com a minha tempestade. Que estrago causou a tempestade em sua casa? Não causou danos nisso, não quero destruir a minha própria casa. E por quanto tempo se irá prolongar a tempestade? Isso não sei porque a minha avó estar com problemas intestinais. Ok, muito obrigado. Temos ali outra pessoa, vou aproveitar para lhes fazer umas perguntas. Ora, boa tarde, como é que se chama? Dobre dia, minha nome é Larissa Feodorna Dostoevska. Volto a perguntar, como é que se chama? Minha nome é Larissa Feodorna Pronto, está certo. E o que é que acha da tempestade, Bruno? Minha só não é interessante, eu estou aqui. E a sua casa, como é que está? Tem estragos? Eu não a aqui, eu Pronto, ok, muito obrigado. E pronto, aqui fica mais uma entrevista, e o que ficamos a saber? Nada! Assim terminamos mais um telejornal. Logo à noite teremos a Tempestade de Bruno no nosso estúdio com a apresentadora Dani. Tenham um bom almoço! Viagens do Bai. Você não paga, mas também não vai. Amaciador Taiti. Caiu suave como um javali. Boa noite. Estamos aqui em direto com a Tempestade Bruno. Fala um pouco da sua tempestade. Boa noite. Então, o que eu fiz foi destruir algumas casas, deitei algumas árvores abaixo, nas quais essas árvores caíram em cima de carros, entre outras coisas. Então, e porquê que entrou num estúdio coxo? Uh, estou assim porque levei com um tcholo no pé. Mas foi por causa da sua tempestade? Foi por causa da tempestade de Carmen, que essa tempestade será a próxima, mas já me começou a afetar. Sabe mais alguma coisa sobre essa tempestade? essa tempestade vai para fortes os de barriga Como é que sabe isso? Porque a é minha abuela Obrigado e um resto de boa noite Boa noite, obrigado E assim que agora faz? Então ela Tenho um resto de boa noite Preparem-se para a de carmes Agora é foi!